Oi pessoal, então vou falar aqui pra vocês, dar umas dicas, esse aí sou eu chegando no mar morto, eu fui ali na Jordânia, tá? E é bem simples, ir de Aman até o mar morto, e tu pega uma van e ela te, ele te deixa ali na, nessa estrada aí que tem acesso ao mar morto, em vários pontos. Então a van me deixou em um ponto que, ó, antes de falar, olha só que bonita essa água, é transparente e é cheio de cristais de sal, olha só. É muito legal, é um negócio bem diferente né? E aí vocês vão ver a minha experiência, a primeira experiência mergulhando no, no mar Mergulhando não, na verdade é boiando Esse é o local aí que eu escolhi, é uma praia pública Então essa é a dica, porque tem vários resorts ali que até a van me deixou em um E aí tinha que pagar 19 jordanianos, dava quase é, 80 reais E aí incluso vários serviços, mas tu não precisa então tu para num, numa praia pública ó eles me deixaram nesse lugar aí a um quilômetro Eu fui caminhando até esse outro lugar aqui, ó Que é tipo um barzinho ali no meio da... E eles têm um chuveiro de água doce Que tu paga um jordaniano, que é tipo um dólar e meio E aí ele deixa tomar um banho de água doce depois Então essa é a dica, aí tu vai caminhando aí tu já tá no morto. Então é bem legal, aí, ó Vocês vão ver agora eu entrando na água, se divertindo ali boiando tá é uma sensação única tu, tu botar os pés ali ó tu tá entrando na água e, e até aí tu acha que é um mar normal se assim, tu não vê a diferença só que aí depois tu começa a boiar assim do nada é como se tivesse uma boia aquela tipo uma boia embaixo de ti assim e aí tu não consegue afundar não. olha só eu bem feliz uh, todo mundo <risos> Muito fácil. E não faz nenhum esforço, ó. Como se tivesse uma boia embaixo de ti, ó. Aí já não dá mais pé, ó. E eu tô banhando com muita facilidade. Então é bem legal, bem divertido. E eu aconselho para todo mundo. Assim, é uma experiência única. É só cuidado para não entrar água no olho. Tá? Então, enquanto vocês vão ver, divertido eu vou dar umas dicas. Então, Diamã, tá? Que é a capital da Jordânia. Tem, tem vários pontos assim, que tu pode ir no mar morto, né? Na Israel e na, na Jordânia, né? Então eu fui aí de, da, de Oman, tá? Peguei uma van e deixou aí nesse ponto. Só que pra voltar foi meio ruim. Eu tive que pegar uma carona pra galera que tava ali nesse né? mesmo badinho E aí eles me deram uma carona até a mão. A Porque.. And passa a van ali, mas esse barulho aí tem sempre um monte de carro estacionado e todo mundo ou vai pra mão ou vai pra uma cidade mais perto ali também que aí tu pode pegar outra van então quanto ali com a boa vontade da galera assim o pessoal é bem é tudo turista assim que estão curtindo então é, é todo mundo é gente boa ali tu, pode até oferecer para pagar um pouco da gasolina e tá que tudo certo então o diamante até ali foi uma vanzinha e custou, deixa eu lembrar, uh, Acho que foram 13 jorganianos que dá tipo 10 reais, muito barato. É uma viagemzinha de, deixa eu lembrar agora, né? hum, acho que deu uma hora. É, mais ou menos isso. Assim. E não vale muito a pena. Então a primeira coisa, de, coisa que eu tenho que dizer é que tu só pode ficar 20 minutos na água, tá? Porque tu começa a desidratar tá Aí ó, eu molhei o cabelo e, e esse pinguinho assim que vai cair no olho já vai, já vai começar a arder um monte, sabe? E até mesmo na, a água que cai no, na boca, no, nos lábios assim da boca, é, ela, ela é tão salgada que começa a desidratar, assim, parece que tem uma boca de velho assim, uma pasta. imediatamente assim tu, tu sente a, uma coisa... A, já sugando assim tua, tua água interna assim. e tu tem que sempre ver parado assim, com uma garrafa de água doce aí, tá? pra... olha só que bonito embaixo né? A água é bem transparente e não tem nenhuma vida, ó. zero de vida, é um mar morto, não né? tem uma planta, um animal, isso devido à concentração de água que ela é, é nove vezes mais salgada do que o oceano, tá? e esse mar morto ele, ele tá nível do mar, eu acho que 100 ou 200 metros abaixo né? então aí eu tô sofrendo ali com a água um pinguinho né, que caiu no olho então nunca mergulhe, tá? essa é a primeira dica e nunca molhe o cabelo também pode <risos> cair água salgada então ali por sorte tinha uma garrafinha de água doce e eu consegui molhar o olho ali tirar o sal e também a boca então sempre dá bem consigo e ali então pra cima tem um barzinho né que o cara dá o chuveiro por um, um jordaniano com água doce então depois que tu sai tu toma um banhinho ali de água doce tira todo esse sal e, e é uma experiencinha assim, eu recomendo todo mundo que estiver perto assim ou em Israel, ou em Jerusalém ou, ou até no Egito assim vai ter um amor ter essa experiência assim, que é fenomenal assim muito divertido boiar nessa água assim, é um lugar bem diferente de tudo e eu sinceramente recomendo então é, vai nessas praias públicas tá que não paga nada aí também os cristais e aí eu vou fazer um tentar bater umas fotos engraçadas ali que acho que só ficou engraçado para mim tipo matando o mar morto sabe? engraçado pra caralho então, que é são essas minhas dicas aí e por favor aí, se inscreve no canal se tiver alguma dúvida aí sobre como chegar no mar morto ou uh, na jordânia e tal ou, ou por israel eu, eu posso ajudar então eu vou estar tá aí ajudando podem botar nos comentários e se inscreva no canal aí pra dar essa forcinha tá? e então é isso até a próxima aí. valeu vou deixar vocês com essas imagens Estonteantes das minhas fotos bizarras que eu tô tentando bater aí Filmando assim Valeu, valeu